Falem comigo aí. Boa noite. Tudo bom, Bianca? Boa tarde. Minem, tudo bem? Áudio perfeito, que bom. Obrigada pelo retorno aí. Então, gente, vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Débora. Vamos esperar o pessoal chegar aí, né? a gente começar a fazer... O nosso molde da live, que é um boleirinho, gente. Agora, pro frio, né? É um boleirinho, olha só. Né? A gente vai fazer de pelúcia. Olha só. De pelúcia, a gente vai fazer o nosso boleirinho hoje aqui. Eu já vou estar tá conversando com vocês também sobre os outros grupos, dando dica para vocês, né? Nessa crise que a gente tá vivendo aí agora, né? de como que a gente vai fazer, como que nós vamos a ah, trabalhar, né? E a dica que eu dou para vocês, gente, caprichem nas peças de inverno, porque o nosso trabalho, o que eu e o que vocês trabalham. Uh, que a gente trabalha, é são coisas essenciais. A gente não vai deixar o nosso bebê de quatro patas passar frio. Eu não tenho coragem de fazer isso, e assim como eu, tem várias pessoas. Então, ele vai fazer de tudo para comprar uma peça quentinha para poder agasalhar o seu bebê de quatro patas. Então, gente, vamos pegar nesse nicho aí, vamos pegar firme, vamos fazer roupas de inverno agora, tá bom, gente? E a gente vai conseguir sair dessa, tá bom? Eu sei que tá complicado, mas... Vamos conseguir vencer, nós somos guerreiros, né? Então, gente, vamos ver quantas pessoas tem, 33, vou esperar mais um pouquinho, porque lá no grupo estamos com 200 e poucas pessoas, então vamos esperar mais um pouquinho. Débora, se você tá aí, manda um alô lá pro pessoal que eu já tô ao vivo aqui, Estou aguardando eles, tá bom? Então, gente, lá no grupo de WhatsApp eu vou estar tá colocando... Esse molde aqui para quem tá lá naquele grupo da live, tá bom? Vou estar co tá colocando o molde lá para vocês lá. Vou falar um pouquinho do nosso grupo Moldes Pet com Sheila Ferreira, tá? Que lá a gente já colocou modelos assim, esse, esse, esse mês de março, a gente, os vencedores foi esse modelo aqui, esse vestido aqui é o vestido a três gola com um molde, você vai poder fazer três diferentes modelos de vestidos, né? Então, vocês que já me acompanham conhecem bem esse molde. Também foi colocado pijaminha, gente, lá, tá? O pessoal, olha só, esse pijaminha de malha também tá lá, o pessoal. E mais outros moldes, né? Mais outro molde que tem lá. Também tem o grupo... Ah, temático, onde a gente tem fantasias, né? Esse mês também foi colocado lá no grupo de fantasias, no grupo temático, o nosso cowboy, tá? Esse foi o molde lá no grupo de fantasias. Então, gente, e tem mais um molde bônus lá no grupo de fantasias, que foi a bandana de coelhinho, coelho estilo. Por que, que eu tô falando dos nossos dois grupos ah, online, nossos dois grupos que são pagos? Um. Que você recebe dois modelos, é R$ reais, né? R$ para entrar e R$ reais mensais. O outro é R$ é para entrar e R$ reais mensais, que é o temático. Porque esse mês, devido a tudo que está acontecendo, a gente da Animania Pet, eu resolvi a, abrir uma exceção para o pessoal que, que quer entrar nos nossos grupos. Tá? então esse mês, somente esse mês de março, você vai pagar para entrar no grupo temático 15 reais. Não vai pagar o 35 da inscrição e vai receber os moldes que foram postados esse mês lá no grupo temático. No grupo online, você vai pagar 25 reais, que é a mensalidade, e não vai precisar pagar o 35 reais e vai receber os moldes que foram postados esse mês lá. Então, aproveite essa oportunidade, gente. E bora fazer muitas roupinhas pet, gente, porque mesmo com a crise, não vai derrubar esse, esse ramo, esse ramo pet não vai conseguir derrubar, porque o nosso trabalho é um trabalho essencial, tá? É um trabalho Todos os pets, agora principalmente agora no inverno, precisam de uma caminha quentinha, de um cobertor, de uma roupinha bem quentinha. Então, gente, vamos trabalhar em cima disso, ok? Como é que estamos aí? 65? Então, gente, então é isso. Ah, também tem outra, outra dica, outra coisa que eu tenho que falar com vocês. Estamos aí com os nossos cursos, nossos pacotes de moldes, no Moldes Pet Animania. Olha só, tem o primeira etapa, né? Que já tá aí, tá, tá ali. Eu consegui com o pessoal que eles deixassem na promoção também, tá? Que eles continuassem com aqueles 137 reais, né? Uma parcela única de 137 reais ou 12 vezes de 13,35. 13, então, se você não faz parte da, desse, se você ainda não adquiriu esse pacote, você. C pode comprar com... Esse desconto, porque depois ele vai voltar para o preço normal, né? Que é 300 e alguma coisa. Então você consegue comprar com esse desconto. E a novidade: o nosso segundo pacote também foi lançado. Foi lançado hoje, gente. Já está aí o nosso segundo pacote para você que estava esperando. Tá bom? Então eu vou depois deixar o link aqui embaixo para vocês do pacote 1 e do pacote 2 para vocês estarem aproveitando o lançamento tanto do, tanto do pacote 1 que ainda está o valor de lançamento lançamento e o lançamento do pacote 2, tá bom, gente? Então, vamos fazer a nossa peça, ó, já estamos com 67 pessoas ainda, tem pouco lá no nosso grupo, estamos com 200 e alguma coisa, gente do grupo, vamos entrar aqui, tá bom? Tô aguardando todos vocês que estão lá no grupo esperando o molde aqui na live, quem não assistir não vai ganhar moldes Vamos lá, gente, ó é o nosso boleirinho, tá? Que a gente vai fazer Pra colocar em cima daquele vestidinho maravilhoso, né? Esse aqui eu fiz de soft, ó É bem facinho, bem rapidinho Eu fiz de soft, tá? Mas esse que a gente vai fazer, eu escolhi uma pelúcia bem gostosa, né? Tá? Dá um charme, né? Então, gente, a gente não vai precisar de botões A gente não... Só vai precisar dos tecidos mesmo, tá? Então, pelúcia, tá? Ou soft, tá bom? Tamanho 3 nós vamos fazer, tá? A manga você vai cortar duas vezes A gola duas vezes dobrada A frente duas vezes As costas uma vez dobrada E um filete de malha assim, ó, ou ribana, tá? Eu tô usando malha porque eu não quero que ele fique muito franzido, tá? Então eu tô usando uma malha bem fininha aqui, tá bom? Então é isso, os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Vamos fazer a nossa peça então, gente. Então vamos lá. 76 pessoas. Entram aí, gente. É a nossa primeira live. Nossa primeira live aqui para vocês. OK, vamos começar com as nossas costas. E as nossas frentes, ok? Vocês estão conseguindo visualizar legal aí como é que tá a imagem? Eu acho que vai ficar bom. Eu coloquei do jeito que dava pra vocês verem legal a máquina aqui, só que me deu uma mensagem que eu tinha que virar o celular, que eu não poderia deixar o celular daquela forma que eu costumo gravar pra vocês, né? Então, vamos lá, ó. Pegamos as nossas frentes Aqui é o ombro, tá, gente? Ó, essa parte aqui é o ombro Aqui, ó, tá? Ah? Vou mostrar no molde, porque eu gosto disso Vocês estão vendo aqui que aqui é arredondado, né? Então, aqui é o ombro, ok? Então, vamos pregar os ombros Vamos lá, ombro com ombro aqui Aqui Outro ombro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali. Obrigada, Ana Maria. Gente, eu... Vai passar algumas perguntas sem eu poder responder, porque eu tô aqui. Mas depois eu vou ali e vejo uma a uma e respondo, tá bom? Então, aqui pregamos os ombros, né? Então, deixa ali reservado. Vamos pegar as nossas manguinhas. Gente, a manguinha, ela tem frente e tem costa, tá? Então, vocês prestem atenção nisso. Os moldes animanias geralmente falam com você. Mas, caso você tiver dúvida, eu estou à inteira disposição, tá? Para tirar as suas dúvidas, ok? Vamos passar o nosso filete aqui nas nossas manguinhas. Ou você pode fazer a bainha também, tá? Eu vou passar o filete, porque aqui eu não quero fazer a bainha. No de soft, eu fiz a bainha, tá? Então, filete aqui, ó. Vamos dobrar uma vez no meio, outra vez no meio. E vamos abraçar a nossa peça aqui, ó. Deu pra entender, pessoal? E passaram a costura, tá? Ok? Então, essa minha máquina aqui, ela é uma Sansei, tá? É uma Sansei. É uma de direct drive, né? Tem alguém ali perguntando que máquina que é. Então, a gente tá passando aqui... Se você for fazer com ribana, você pode tá, tá dando uma leve puxada Não precisa puxar muito porque a manguinha aqui, o topo da manga, ele já tá no tamanho, tamanho certinho Então não precisa franzir muito, ok? Então, aqui já estamos com as nossas mangas feitas. Vamos pegar as nossas costas novamente, tá? Geralmente eu faço pré a pré-costura antes. O que, que é a pré-costura? Eu junto, eu passo filete aqui, eu faço as golas, faço tudo que é. Tudo pré-costura antes. Depois, eu só junto na peça. Aqui, eu já tô fazendo outra forma, né? Então, eu tô fazendo por etapas Então, lembrando que na manga a parte mais cavada aqui é a frente Que é essa parte aqui, ó, tá? A parte mais cavada é a frente Então, a gente tem que colocar na frente, tá, gente? Então, a manga você tem que ter esse cuidado Porque se você pregar errado, não vai dar certo, tá? Então, a gente quer que a nossa manga fique aqui E, então, pra, pra ela ficar aqui, a gente tem que pegar a parte mais curvada na frente, Tá? Ó, mais curvada na frente Vamos pregar a manga Eu já dei essa dica, mas vou dar de novo A manga, pra você pregar ela Quando você coloca aqui, você já arruma a outra parte aqui, ó E vai arrumando Daí não tem erro, tá, gente? Aí ela vai dar direitinho Esses acabamentos aqui também Você pode estar tá fazendo na zigue-zague ou na overlock, tá? Eu sempre passo na overlock, tá? Pra dar o acabamento e a peça ficar perfeita. Como a gente tá trabalhando com pelúcia, enquanto não overlocar, ela não para de sair pelinho, né? Olha só, a manga fica perfeita. Então, aqui, gente, ó, eu vou passar aqui, depois que eu pegar a manga, eu vou passar na overlock essas partes aqui, ó, pra parar de sair esse pelinho que incomoda o nariz da gente, né? Então, vamos pregar a outra parte, a outra manga, né? Ó, parte mais cavada é frente. Então, parte mais menos cavada é as costas, né? Então, bora pregar aqui. Frente, bora lá. Sou nova ainda nesse negócio de live, gente. Tô começando agora, é a primeira live que a gente tá fazendo oficialmente, né? Aqui, para o pessoal aqui da página, né? Então, vocês não reparem nos atrapalhos da Sheila. Manga pregada. Eu vou ali na overlock, gente, pra overlocar, pra tirar esses e dar acabamento. Você pode estar tá fazendo na, na zig zague tá bom? Então, eu vou ali na overlock, é logo aqui, vocês não vão ver, mas não sai daí que eu já volto, é rapidinho. Eu disse que era rapidinho, viu? Então, ó, passei o veloque aqui, né? Manga pregada. A gente vai agora juntar a manga aqui e já fechar o lado aqui, ó, gente, ó. Ok? Ok? É isso aqui que a gente vai fazer, tá bom? Mesma coisa com o outro lado, tá? Ó, juntamos aqui manga e aqui o lado, tá? A gente passa no overlock também, ó. O nosso bolerinho já tá tomando forma, ó. Já tá tomando forma. Vamos pegar a nossa gola, tá? A vez com a vez, direito com direito aqui. Vamos passar uma costura, gente, aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ah, só deixar a parte de cima... Pra gente virar a peça, tá bom? Fazendo boleirinho, tá? Esse molde vai estar tá disponível lá no grupo do WhatsApp da Live, a Débora vai estar tá colocando o link aqui para quem ainda não entrou, e se tiver vaga lá, poder entrar, ok. Então, aqui passamos a costura, a gente vai virar. Vamos passar uma costura de segurança aqui, pra gente tá colocando na peça já, tá? Passamos a costura de segurança, a gente mede aqui e faz um pique pra gente saber aonde é o meio. Pega a nossa peça de volta, ombro com ombro aqui média aqui, faz um pique também. E vamos pregar a nossa gola. Que pique com pique aqui. Vamos colocar um alfinete aqui pra segurar, pra ela não andar, porque pelúcia não é fácil. E agora, a gente vai pegar a nossa gola aqui, na peça, ok? Bora lá. E a nossa peça tá quase pronta, gente. Então, gente, vocês que ainda não fazem parte dos nossos grupos. Grupos online. grupo Nosso grupo temático. Vale muito a pena, gente. Tem as ADMs, tem o pessoal lá. Você que ainda não adquiriu também os nossos pacotes de molde. Também é uma Beleza. Aqui, gente, ó, pregamos a nossa gola. Vou passar um overlock aqui, para daí a gente vir passar o nosso filete e terminar a nossa peça, ok? Já volto, não saio daí. <risos> assim, gente. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o filete aqui, em toda a peça aqui, e deixar a gola pra passar depois. Vê se dá pra ver aí. Vocês estão conseguindo acompanhar? É, esse só serve para menina. Você pode fazer alguma mudança, né? Colocar uma gravatinha também, né? Aí, dá pra fazer para menino. Mas, essa peça aqui é para menina, Ok? Essa peça aqui é especialmente especialmente a menina, tá bom? Então, vamos passar o filete aqui, tá? Ao redor, até daqui, até aqui, tá bom? Mesma forma que a gente passou o filete nas nossas mangas, tá? Então, vamos dobrar. Deixa eu cortar essa ponta aqui. Olha só, quanta pelúcia sai. Vamos dobrar uma vez para dentro, outra vez para dentro, e vamos abraçar... A dica que eu dou é você já fazer um acabamento aqui na ponta, né? Já que depois a gente vai vir passando o filete ali pro, pro degote, um filete pra amarração também, né? Então, aqui, ó, no começo da gola, aqui, ó. A gente já dobra pra dentro aqui, abraça a nossa peça aqui, tá? Ó, e vai dobrando o filete aqui e colocando a peça, tá? Ó. Pode usar viés sim deve eu tô usando aqui eu sempre eu sempre uso uma forma fácil para as pessoas que não têm a um maquinário industrial ou que não tem não tem um viés em casa para poder fazer o que que eu fiz eu peguei a malha e cortei né a medida 4 de largura ali para estar tá dobrando fazendo duas dobras para dar esse viés aqui para para transformar esse viés, você pode estar tá comprando viés pronto, ou pode estar tá colocando aqui no sua, a gente chama de friso, né? Pode estar pode tá colocando o um aparelho de friso, tem os aparelhos que vai na máquina industrial, que é aparelho de friso, você pode estar tá usando esses aparelhos também, para estar tá fazendo essa peça, para estar tá colocando esse viés aqui, né? Ó, deu escapada, né? Depois a gente arruma Então, com o aparelho já não tem esse problema o aparelho de viés também, está tá escapando, né? Como escapou ali Aí fica bem mais rápido, bem mais fácil Então, eu procuro usar assim Pro pessoal ver que dá pra fazer sem Então, é só você ir dobrando e fazendo, dobra o, o filete, eu chamo de filete, né? Pode, dobra o filete e vai colocando aqui. Lembrando que esse molde vai estar lá no grupo de WhatsApp Live. É um grupo que foi criado para lives, tá bom? Que será colocado o um molde lá. Depois, o grupo será silenciado. Então, aqui teve algum... Alguns entreveram, como dizia minha mãe, se escapou, escapou aqui. A gente já vai dar uma arrumada, escapou, a gente volta com a costura ali e arruma, né? A gente já vai arrumar aqui e já vamos passar o filete na gola para terminar a nossa peça. Tem cobertura também galoneira, gente, que faz esse tipo de costura, tá? Então, vocês podem, sim, fazer na galoneira, tá? Ok. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o nosso filete novamente, tá? E vai passar aqui na gola, tá? Vamos passar aqui na gola. Bom, vamos pegar daqui... Do começo desse filete aqui, onde a gente colocou, e vamos deixar um, uma medida aqui, que dê pra amarrar no pescocinho do nosso bebê, e vamos passar o filete. Deixa eu pegar o filete aqui, que caiu, aqui, aqui gente, vamos lá então. Aqui na ponta, você pode fazer alguma coisa bonitinha, pode fazer, tipo, uma bolinha, colocar um pompom, tá? Na ponta do filete, você pode estar tá colocando um pompom, alguma coisa assim, né? Ou cortar rodinhas assim, ó, costurar, depois coloca um pouco de manta acrílica ali e coloca na ponta. Vai ficar bonitinho também, tá? Então, eu vou fazer sem. Assim, então, dobro pra dentro, dobro uma vez no meio, outra vez aqui, ó. Faço essa dobra e dobro. Aqui, ok? E daí já vou começar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas Ô, Ami, então tá Aí, Débora, as meninas vão estar tá falando com você, tá? Minha, minha flor Ela quer participar dos outros grupos Falem com ela aí Então, aqui a gente vai passar uma reta, né? Vamos deixar um tanto que dê pra amarrar, né? No, no pescocinho dos nossos bebês de quatro patas Ó, assim tá bom. E agora, a gente vai vestir, ó. A gola tá assim, dobrada aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, que a gente fez nas mangas, a gente vai fazer aqui. A única diferença é que a gente vai deixar sobrar esse tanto aqui, pra depois a gente amarrar e a mesma coisa do outro lado, tá? Então, bora lá, ó. Vamos vestir aqui, ó. Aí! Máquina que sapatear aqui um pouco, porque pelúcia, né, gente? Vocês já sabem. Pelúcia é um pouco grossa. Então, ó, a gente vai dobrando aqui. Como a amiga disse, pode fazer com o filete. Vai ficar melhor, mais fácil pra vocês, tá? Opa, arrebentou! Mas isso já era de se esperar. Vamos ver. Nossa linha... Gente, essa máquina é bem fácil de trabalhar com ela Ela é muito fácil Pronto, tudo resolvido, vamos lá então então vamos lá, vamos começar de novo, vamos passar a nossa, o nosso filete aqui Deu certo ali Isso acontece né gente, no ao vivo isso é previsto que vai acontecer, máquina vai arrebentar Coisas dão errado né, mas nós somos corajosas, nós não desistimos né Então agora a gente vem com a peça aqui, como eu falei para vocês, aqui, né? A gente vem passar o filete aqui. Deixamos essa parte aqui e vamos passar aqui. Juntamos aqui certinho. E bora lá. Aqui na entrada é que tem que cuidar. Entrou na entrou certinho ali, daí é só fazer. É uma peça rápida e fácil de fazer, gente. Ó, e vende maravilhosamente. Agora vocês já pensaram, a bebê de vocês com um vestido lindo, maravilhoso, com um boleirinho desse ou com uma e com um boleirinho de pele, né? Boina fica um charme, né, gente? No pacote novo, no nosso pacote Moldes Pet Animania, tem um conjuntinho de boina. É boina, né? Boina com cachecol maravilhoso, gente, maravilhoso, que vai combinar maravilhosamente com essa peça aqui. Então, os nossos vendedores estão aí. Vou mandar o link para vocês, caso vocês se interessem, já aproveita o Preço especial, desconto especial de lançamento do segundo pacote do molde pet Animania. Ó, aqui a gente vai fazer o mesmo, deixar do mesmo tamanho aqui da outra parte, ok? Aqui, cortamos o excesso, como eu disse, se você quiser colocar um pompom, alguma coisa ali, já dá para fazer. Mesmo tamanho. Então, ficou assim. Agora, a gente vai rebater essa esse nosso filete aqui, tá? A gente vai rebater ele aqui, tá? Ó, ficou assim. Agora, a gente vai rebater ele. O que, que é rebater? A gente vai colocar ele certinho aqui, tá? E vai passar a costura aqui, pra finalizar a nossa peça, ok? Gente, eu queria ter trazido a minha Sofia pra provar essa peça aqui pra vocês, mas com essa folia de não poder trabalhar por causa do coronavírus, a Pet Shop não veio buscar eles para dar banho, elas para dar banho. Então, sem condições de trazer a Sofia para cá, né? Então, gente, aqui a gente não passou a overlock, mas o certo é passar um overlock aqui, tá? De limpeza, tá? Então, ficou assim a nossa peça. Olha só. Ficou assim a nossa peça. nosso boleirinho. Como eu disse, no pacote do molde Pet Animania tem a boina, né? Então, imagina só, né? Um boleirinho vestido maravilhoso que tem lá também com essa peça aqui. Olha só. Então, esse foi da nossa live de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Ah, procura as nossas meninas aí, as nossas ADMs, tá? E venha participar dos outros grupos com a gente. A gente tem o grupo temático, a gente tem o grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira, né? Tem também os nossos cursos, né? Tem o pacote 1, um, pacote 2. Então, gente, tem muita coisa boa na animania. A gente tem muito molde, Tá? a gente vai estar tá trazendo dependendo do se vocês gostaram ou não né a gente vai estar tá elaborando mais algumas lives por aí né ah, dependendo da resposta dessa a gente vai estar tá elaborando com cuidado mais algumas lives legal para vocês eu quis trazer uma peça fácil para vocês agora né quem sabe mais para para frente a gente faz uma peça mais chance para vocês tá bom então Continue curtindo a gente, siga a gente lá no nosso canal, tá? E fique aí cuidando, vendo, quando pinta alguma coisa, a cheira sempre tem novidade pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, deixa eu dar uma... vou ler o que estão me escrevendo aqui, dar uma resposta pra vocês, vamos ver. Que isso, Lia? Obrigada a vocês. Oi, oh, gente, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Tatiane, Tatiane, eu não ensino a modelar, minha flor. Por quê? Porque a minha modelagem ela é diferente, ela não é feita ah, tradicionalmente. A minha modelagem ela é feita no programa chamado CAD Audaces. Entendeu? Então, a minha modelagem ela é feita computadorizada. Então, eu não ensino a modelar, eu ensino... A fazer as peças dos moldes, tá? Mas a modelar eu não ensino, tá bom? Beijos, Beth! Gente, é tanta gente, é tanta gente. Eu tô muito feliz que vocês estiverem vieram todos para cá, tô muito feliz mesmo. Amém, você também. Que Deus abençoe vocês tudo. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Tá bom? Então, até a próxima. Não esquece dos nossos grupos, gente. Vai lá só esse mês vocês não vão pagar para entrar, o 35 reais vocês não vão pagar, tá? Vai entrar no grupo temático 15 reais, tá? Só esse mês, 15 reais e eu vou mandar os moldes que foi postado em março, molde desse mês para você para entrar no grupo uh, Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira, 25 reais, tá? Não precisa pagar a entrada, é 25 reais que é o, o valor do, da, da parcela desse mês E vou mandar os moldes que foram postados lá Ok, gente? Então, é isso, pessoal. Procure também os nossos vendedores dos nossos cursos, tá bom? Do Moldes Pet Animania. Um, Mold Pet Animania 2. Tenho certeza que vocês vão amar. Beijos pra vocês. Amei ficar com vocês hoje, gente. E vamos pensar positivo. Nós vamos passar por isso. Vai dar tudo certo, porque Deus está no controle. Vamos ter pensamentos positivos, tá bom? Beijo a todas, fique com Deus. Eu amo muito vocês. Beijinhos, tchau, tchau.